no micro-ondas, agora não precisa pôr mais no forno que apaga a luz mais caro, mas aquece mais rápido. Tem muito pescador pré frio, é né? Tem, isso é o que mais tem. Pé quente está o osso. Pescador é supersticioso? Muito, Muita coisa. Uma superstição gigantesca. Tem gente que não deixa entrar no barco com sandália. Eu não vou pescar nada. Mas tem erva, não tem galera do Geribar, se você entrar de sandália lá no barco, te joga pra água. E aí? Hum. Ah, o que, que você me diz? Acabou o trabalho? Não. Mais tarde? Hã? É. Matou peixe não? Deu, eu tô te convidando pra mais ah. tarde. Vou trabalhar ainda. Vou ralar ainda. E seis pescadas, seis pescadas e dois quilos de filé de mistura. Tá bom, vai dar para pagar um. Vai, reais. já ganhou o dinheiro para fazer isso aí também. Ó, oh, 800 reais para fazer isso aí. Ó. 150 pequenas, cada uma pequena. Isso aí serve para quê? Joga lá no fundo, né? Rapaz, dentro de cobreiro tem ré, pagou tudo. Essa pedra. Ancorador. Vou jogar é isso aqui assim. pro Zarubu. Ó. Oh. é só os urubus que comem, já bota no meu cheiro. <risos> o urubu não entra na água? O urubu não, só molha o pé. Daquele bucho já começou a molhar o pé.